Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça, então. Vem comigo, é rapidinho. Bora lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer o nosso vestido Natal Mágico. O que, que a gente vai precisar? Uma fivela. Você pode estar tá fazendo uma fivela também, né? Com bagun. A meia argola, tá? Vamos precisar de fita de cetim vermelha e uma menor preta, tá? Eu tô usando paetê branco aqui, tá? E tricoline, tá? Na gola. A gola você vai cortar duas vezes. Uma vez no paetê, uma vez no tricoline. Gola duas vezes, como eu já disse... A sainha, você vai cortar uma vez no tricoline, uma vez no cetim, tá? Esse aqui, esses moldes aqui, são os moldes da fita, tá? Caso você não tenha fita, você corta no cetim e sela, né? A parte da, das costas, uma vez no cetim, uma vez no tricoline. Parte da frente, quatro vezes, duas vezes de cada, tá? Uma vez, duas vezes cetim. Duas vezes no tricolinho. As saias aqui, você pode usar as quatro de tule, tá? Aqui eu vou usar duas de tule e duas de organza, tá? Esse organza trabalhado aqui, tá? Essas são as saias maiores. A gente também vai usar esse nosso, essa nossa grega aqui, né? Vou colocar na nossa... Na nossa golinha. Então, bora fazer. A... Vamos começar pela golinha, tá? Vamos pegar a nossa... O nosso bordado aqui. A gente mede mais ou menos o tamanho que é e coloca duas vezes a mais, né? Para ele ficar bem franzido. Tá? Pronto, aqui a gente vai franzir. Aqui franzido, nós vamos colocar aqui na nossa golinha, no meio, tá, gente? Assim, ó, no meio. Vamos franzir mais um pouco. Dá um espaço aqui. E aqui a gente vai pregar a nossa golinha pra cima, porque depois a gente vai pra espontar. Ficou assim, agora a gente vai prespontar, vai virar pra baixo aqui e vai vir prespontando aqui a nossa golinha. Agora, vamos pegar a outra bolinha e vamos pregar aqui, tá? Coloca o babado pra cima, deles aqui, cuida pra não pegar o babado junto. Vai colocando o babado pra cima e vai passando a costura. Vamos virar aqui, e aqui a gente vai despontar esse daqui. Vamos passar uma costura de segurança. Ficou assim. Vamos achar o meio aqui. Aqui é o nosso meio. Vamos pegar um pedacinho dessa fita brilhosa aqui. Passar uma costura aqui. Vamos pegar um pedaço de linha. Vamos fazer um lacinho aqui, só para dar aquele toque brilhoso na peça, né? um lacinho e aqui aonde a gente identificou o meio a gente vai colocar o lacinho tá Assim reserva. Agora vamos pegar as nossas saias, vou pegar primeiro as de tule e eu vou franzir de duas em duas. tá? Transe primeiro essas... pegar as costas para a gente ver o tamanho o tamanho da nossa saia do franzido que a gente tem que fazer vamos ver aqui se já dá vamos, vamos franzir mais um pouco Tá aqui, franzida a nossa saia de tudo. Vamos franzir agora as de organza. De duas em duas, eu franzo, tá? Faço franzido de duas em duas. Aqui a gente vai transir. essa ela é para franzir bastante, tá? Ela é bem com bem larga mesmo, assim para franzir bastante para dar volume, tá? E caso você não queira fazer com tanto franzido, tanto volume, aí você diminui, né? Vamos ver aqui se já deu certo aqui. É isso aí. Agora, vamos pegar a saia de tule. E vamos pregar em cima dessa aqui, vamos pregar as quatro juntas, tá? Arrumando bem franzido. Deixa eu dar um nó aqui, aqui, certinho, e vamos pregar. assim. Bem cheinha, né? Agora, vamos arrumar aqui. Colocar o nosso cinto aqui nas nossas costas, tá? Vamos pegar aqui o vermelho. Primeiro, vamos fazer um pique aqui. No meio, aqui. Vamos pregar o nosso cinto bem na pontinha. vamos pregar o nosso nossa fita preta. Aqui. Aí. Mesma coisa aqui, tá? fivelá ela bem no meio. Assim, agora vamos pegar a nossa sainha pequena. Ah, se você quiser fazer com uma saia só aqui, também dá, tá? Eu gosto de colocar a dupla, que dá um acabamento melhor. Agora vamos franzir essa saia aqui, tá? de franzir. Franzida aqui, vamos pegar a nossa sainha. E vamos pregar ela aqui, Tá? Por causa do cetim, né, gente? Que tá ali. Mas aí, é só ir Assim Agora vamos pegar as nossas costas aqui Vamos achar o meio da saia Meio da saia aqui Meio das costas é aqui Então vamos colocar aqui arrumar bem a nossa saia E bora pregar ela aqui. Assim, ah, agora vamos pegar as nossas frentes e vamos pegar aqui. Ah, esquecemos. Ah. A gente, tem essa fita aqui, ó, nós esquecemos de pregar. É o nosso... Nosso vamos colocar aqui, bem no meio. Então vamos colocar aqui que nós esquecemos, né? Mas vamos colocar aqui o nosso. nossa argola né não podemos esquecer pronto colocamos aqui a nossa argola não podemos esquecer agora vamos colocar vamos pregar as nossas nossa frente aqui ombro Outro ombro. Bem. Ombros pregados, vamos pegar a nossa golinha. Essa bolinha aqui Nossa peça tá assim, por enquanto. Agora, vamos pegar o nosso forro. Costa. E pregar as frentes aqui, vamos um com Vamos pregado os nossos forros, vamos pegar a nossa peça principal aqui e vamos colocar ombro com ombro aqui e vamos pregar aqui em cima. descendo aqui mesma coisa aqui vai descer aqui E agora, a gente vai passar uma costura aqui nas cavas, tá? Cuida aqui para não pegar a golinha junto. Ombro com ombro aqui. lado. Cuida para não pegar a golinha junto, ombro com ombro aqui. E agora, vamos virar a peça. Assim, agora vamos pegar aqui essa costura aqui e colocar nessa aqui, ó. Costura, costura aqui e vamos vir fechando aqui, tá? Tá? Sim, mesma coisa aqui, costura aqui com costura aqui, e vamos passar uma costura juntando aqui, tá? Assim. Agora, vamos jogar tudo pra cima aqui. Tudo pra cima aqui. Costura com costura aqui. Costura com costura aqui também, tá? Aqui arruma bem e vamos fechar aqui tudo, tá? Deixar só um pedaço aqui pra gente virar a nossa peça. Aqui no meio, a gente vai deixar um tanto aqui pra gente... Virar a nossa peça, tá? Continua aqui e vamos virar por aqui. Agora, vamos prespontar nossa peça e fechar esse buraco aqui, que ficou aqui, tá? Vamos fechar esse buraco aqui. Vamos prespontar aqui. assim a nossa peça agora eu vou colocar vou colocar botãozinho aqui Botãozinho aqui, já volto para mostrar para vocês a peça pronta, tá? Já voltamos. Então, gente, olha só como que ficou aqui o nosso vestido. Aqui, ó, o nosso botãozinho, olha só. Olha só como que ficou. Ficou lindo, né, gente? Ficou maravilhoso. Você pode fazer com esse mesmo molde. Você pode estar tá fazendo uma roupa pro Natal e também pro Ano Novo, né? Pode estar tá usando o mesmo molde, a mesma modelagem. Vai ficar lindo. Então, nossa peça ficou assim. Olha só, ficou linda. Ficou maravilhosa. Assim Olha só Você pode fazer de outras cores também Olha que lindo que ficou esse vermelho aqui, ó Olha só que lindo que ficou esse vermelho Então, gente, por hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então, bora fazer muitas roupas pet Bora aproveitar aí o Natal Ano novo, logo vem a Páscoa tem o um carnaval, né, gente? Então, bora aproveitar e fazer muitas peças, muitas roupinhas pet, tá bom? Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. E se Deus tá no negócio, sucesso é garantido, né? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos. fique com Deus. Tchau.